A ideia de solidariedade é uma ideia de coletividade, né? Em África, é falar em irmandade é, é falar de união e é falar como um todo. Não existe uma divisão do que é meu e do que não é meu se eu estou em comunidade. E a ideia é que eu não estou bem se se me irvantar tá mal. Eu acho que quando a gente pega esse ponto, a gente percebe que solidariedade é uma coisa muito ampla mas que acompanha a gente há muito tempo. A, a, a companheira que falou muito bem sobre a questão da divisão de alimento que já acontecia bem antes do processo de pandemia e, e, e o quanto, né, a, a, a população preta sempre teve é, é, essa organização de dividir, sabe, de, de partilhar, de perguntar como as coisas estão e de, se eu tenho um pão vai dar para ele tu comer, porque faz parte da nossa sexualidade isso mesmo da gente se juntar, da gente se cultuar enquanto pessoas e se ajudar. E a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, é, é, desde o início da pandemia, a gente tinha organizado... É, primeiro a gente fez uma equipe, tá? é, a nossa equipe é de segurança alimentar dentro da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. É, estamos na equipe Elie Sheila, é, Sheila Xavier, e com o apoio de Rosa e Liliana. E a ideia é realmente a gente conseguir é, apoios, projetos e fundos que consigam é, é, organizar essa urgência alimentar que estava tão, tão forte no início da pandemia e que está agora. Mas no início da pandemia é, ela estava ela tava desesperadora porque era um, era, era um cenário que a gente não sabia como ia ficar. E a gente tinha medo né, de pensar o quanto podia piorar. Porque vai daquela ideia também que a gente quer ter um otimismo, né? A gente quer ter uma coisa de que as coisas vão ficar bem e as coisas não ficaram. Né? As coisas foram piorando no decorrer do tempo e a gente teve que usar outras estratégias para conseguir sobreviver. E a ideia mesmo, a Rede, ela já tem uma organização é, é, em territórios, sabe? A gente tem territórios, é, são mais de 20 territórios é, em Pernambuco e a gente está de Belo Jardim a São José da Coroa Grande. E a ideia, realmente, é que nesses territórios a gente tem lideranças. Então, quando, quando a gente se comunicava com as lideranças, que passava os recados para todas as pessoas do território, e era assim que chegavam para a gente as demandas, as necessidades, as maiores necessidades que as pessoas estavam passando naquele momento. Então, a necessidade do povo de passarinho não era a mesma necessidade do povo do Quilombo, de Barro Branco, em, em, em Belo Jardim sabe Necessidade de, de de qual tipo de alimento mesmo. E a gente tem esses territórios é, subdivididos e as lideranças organizadas e em comunicação com a gente, propiciou que a gente pudesse levar é, a ajuda necessária que aquele território estava precisando. Então, é, a gente a gente nesse período de pandemia é, já já entregamos mais de, de 5 mil é, cestas básicas, cartões alimentações, cestas agroecológicas... É, e ajuda em relação a kit de higiene e limpeza, sabe, que era uma coisa que ficou muito forte no começo da pandemia, que eram as pessoas não terem como fazer o asseio mesmo, como limpar sua casa, como utilizar uma escova de dentes. E essa preocupação vindo de nós e das lideranças que nos contaram, que a gente fazia as reuniões e nos diziam, a gente conseguia liberar. Então, tipo todas as nossas cestas básicas, por exemplo, iam com kit de higiene e limpeza muito grande, sabe para a família mesmo. Então, então, é interessante a gente pensar que são coisas que vão além do básico, além do apenas a alimentação, além do apenas... E, e era interessante porque a gente foi percebendo que a necessidade foi aumentando. Eu sou professora da rede pública de ensino, e eu digo a vocês que a gente na escola antes no, tinha um programa de saúde bucal e as crianças de dois em dois meses recebiam escova e pasta de dente. Quando a gente tira a escola, né, tira a criança da escola no meio nessa pandemia, a criança perde toda a sua seguridade social, desde a alimentação até a possibilidade de escovar os dentes, sabe? E pensar nisso é é entender a solidariedade como um caminho de reorganização. Então, quando a gente pensa em solidariedade, a gente pensa nessa nesse, nesse espelho. Porque, na verdade, um problema, a colega falou aqui, né? Em assistencialismo. E eu vejo também muito a ideia de caridade, sabe? A ideia que passa de que você está fazendo um favor para aquela pessoa. E que aquela pessoa está sempre em posição de subserviência sua. Entendeu? Subserviência do sistema todo. E você ainda entra lá como um, um, uma pessoa que vai é, ser líder de uma coisa que, que não é para ser. Então, eu acho que quando a gente se coloca no mesmo lugar das pessoas que a gente está cuidando, porque na verdade é um cuidado, não é simplesmente ajuda, é cuidado, sabe? Quando a gente se coloca no mesmo patamar, na mesma altura das pessoas que a gente está cuidando, a gente é cuidada também. E isso faz muita diferença nesse processo. É o processo de conversa, é o processo de escuta, é o processo de ligar para as irmãs e dizer, ó, oh, como é que foi essa tua semana? E aí, resolvi aquele problema e passar uma hora conversando no telefone, porque o interessante é que a gente consiga falar, que a gente consiga se comunicar, que a gente consiga desabafar e que a gente consiga ter a liberdade de chorar nossas mágoas sem precisar estar com a sua capa de força, que é uma capa de força que sempre foi instituída ao povo preto, e o ponto é vergonhoso chorar, Sabe? E um e dos resultados, indo para a segunda questão, dos, dos resultados de resistência e luta, é que a gente percebe nessas ações o pertencimento. As pessoas passam a entender melhor o porquê de estar naquela situação e o quanto o tom da sua pele influencia a posição que você está. Nas conversas, nos debates, a gente tinha que levar muito para a ideia da não culpabilização, da auto-culpabilização. Porque é muito difícil você como mãe de família Saber que não pode mais sustentar seus filhos sabe? E o quanto disse é culpa minha Eu não consegui mais sustentar meus filhos E o quanto eu coloco nas minhas costas Essa culpa E, e o quanto eu não consigo me desvencilhar sabe? E de ter o meu dedinho ali Para aquilo não ter dado certo e, a, e, e no ato da conversa A gente consegue trazer Questões que trazem a reflexão De que tipo, a culpa não é sua Entendeu? Pode ficar com ódio Pode ficar com raiva, pode chamar a palavra, não pode esculhambar o mundo. Porque você não tem culpa. E aí quando a gente sai desse lugar de culpa, sabe? Quando a gente sai desse lugar de que eu, que eu tô nesse lugar porque eu me coloquei, a reflexão se torna mais ampla, sabe? A reflexão se torna mais, mais centrada. E foi isso que a gente viu acontecer dentro da rede de Mulheres Negras de Pernambuco, sabe? Tantos territórios é, é, se organizando e repensando as ações, a autonomia que a gente sempre dá para o território resolver, como vai fazer as partilhas, como vai fazer as divisões, como vai conversar com, a, com, a, com as suas famílias, e o quanto a gente fazia questão de estar nesses ambientes, de ir para a Vitória de Santo Antão, numa entrega e fazer uma conversa, sabe? De estar no quilombo de Barro Branco, fazer uma conversa com, com, com as famílias, é, perguntando como é que estava a situação, e quase os momentos de alegria que a gente estava tirando nesse momento de pandemia, e que dava aqueles escapes que a gente precisava tanto. Da gente, da gente estar em São José da Coroa Grande, no, no terreiro das Salinas, e, e saber o quanto é, a religião de matriz africana, é, é demonizada pelo cristianismo, ela toma outro tom quando tá nesse lugar de ponto de apoio e ponto de ajuda para a comunidade, mesmo que aquelas pessoas não sejam da sua religião. Porque a gente tem muito disso, tanto no terreiro de Salinas, que é, que, é, que é em São José da Coroa Grande, que, são, que é território nosso, quanto o terreiro de Mãe Denise, em Sítio dos Pintos, quanto o terreiro de Pai Hipólito em, em Paulista, que é, que é meu ilê, minha casa, é, e como o, o, o lugar, o templo, o terreiro, se torna ponto de apoio para toda uma comunidade. E isso a gente quebra junto as ideias de racismo religioso, e as ideias do que vem daquela casa não me serve Sabe? Teve momentos de entrega de, de, de alimentos que, que um senhor, evangélico, né, protestante, ele entrou e ele entrou lá e começou, e ajudou umas coisas e lá o meu Ilê, né, o meu terreiro ele também faz a distribuição de sopa todas as sextas-feiras, e ele tomou a sopa, disse que estava muito gostosa, pegou, pegou seus alimentos e depois mandou um áudio para mim, sabe? Utilizando a palavra axé quando falou comigo sabe? E ele falou, ah, Joaninha, que por muito axé pra gente, sabe? Utilizou uma palavra que eu utilizo muito no meu dia a dia e utilizou sem medo, porque ele estava num ambiente que ele se sentia seguro com a sua fé, respeitando a fé da outra pessoa e sentindo coisas diferenciadas. Tanto que depois, nas outras conversas, ele ficava o tempo todo dizendo, né? Ah, Joaninha, quando eu vim aqui na minha comunidade, que a comunidade dele era a comunidade dos canos, em... em em Paulista, ele sempre dizia, ah, Juninha, vem cá com o teu axé todinho para a gente conversar. E nas conversas que a gente ia e que tinha com a comunidade, ele estava sempre lá, muito empolgado. E esse homem é um homem é, preto, um homem com diabetes. Então, esse homem, ele não poderia ganhar a cesta básica do mesmo jeito que a outra pessoa da comunidade ganhava, porque ele não poderia se alimentar, do que ia na cesta. Então, tipo, esse cuidado da gente olhar, da gente perceber e fazer para ele a cesta básica diferenciada com os produtos que ele, enquanto homem diabético, poderia comer, tem toda a ideia dessa questão da liderança. Da liderança está no território, né? Vânia está aqui, Ivânia é a liderança de com do Clea. E, e a ideia que a gente tinha das lideranças conversarem, passarem para a gente e a gente saber as necessidades de cada pessoa. E a gente conseguir, com isso, levar o cuidado de maneira, de maneira é, não individualizada, mas de maneira personalizada, entendeu? Que a gente entende as pessoas enquanto pessoas. E, e esse fato de encarar as coisas desse jeito, traz pra gente muita, muita, é, é, muita competência de luta. De entender que a gente está fazendo as coisas... Estou indo... Agora, minha mas a gente está fazendo as coisas, até eu me gente se deixar, eu falo aqui até amanhã e aí a ideia é realmente que esse ponto que a gente entenda é, é que os afetos estão sendo formados os afetos estão sendo interligados sabe? é naquela entrega da, do cartão de alimentação, que nós tivemos vários parceiros, sabe o próprio SOS, é, é que, nos deu, que nos deu uma garantia de, de cesta básica muito grande é o pró a própria ideia de que se a gente está ruim aqui, as irmãs que estão no presídio feminino, né? Que estão em situação de cárcere, estão piores, sabe? E o cuidado da gente não conseguir nem entrar no, no presídio porque estava em pandemia. Mas a ideia da gente poder levar o que elas mais precisavam, como absorventes, papéis higiênico, shampoo, escova de dentes, sabe? E o trabalho que dava, ter que pegar os absorventes higiênicos e abrir um por um. Porque no, nas colônias finais não se entra nada embalado. Então quando a gente pega o absorvente que abre, que está naquele pacotinho, saiba que para entrar na colônia, eles precisam estar tá abertos, todos, um por um. Então os kits que eram feitos, eram feitos kits dessa maneira, de você comprar a embalagem de shampoo e ter que pegar garrafas de água mineral para colocar, porque só entra em embalagens transparentes, sabe? Então tem todo um processo de que a gente ouvindo... E a gente entendendo os territórios, a gente consegue fazer com que esse cuidado seja para todos. E as pessoas que participam disso voltam para a gente, sabe, com a ideia de soma dentro da luta, soma dentro da rede e a ideia também de organização, de saber que tem apoio naquele lugar e de saber que dali pode florescer para vários momentos, porque irmandade é exatamente isso. É a gente junta, seguindo e cuidando.